Eu já não sei como é que eu deixo o cabelo. Oi, eu sou o Cup e eu sou LGBT. Quer dizer, eu não sou lésbica, gay, bissexual, trans, tudo junto, né? Mas eu faço parte da comunidade LGBT. Porque qualquer pessoa que está em uma dessas letras faz parte da comunidade. Mas na verdade a sigla não é só LGBT. Tem mais letras. De fato, existem várias variações você chega a encontrar siglas quilométricas que fazem você ficar tipo, o que isso quer dizer? Ou pra que é isso tudo? Mas calma, eu tô aqui para te ajudar nisso. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, porque isso é uma coisa que na verdade você já devia ter feito. Faz isso antes do vídeo começar, é sempre um bom costume de ter. E se inscreva caso você ainda não seja inscrito. L, G, B, T, Q, I, A, P É a maior sigla que eu conheço E às vezes algumas pessoas ainda repetem algumas dessas letras pra dar mais ênfase Porque elas significam mais de uma coisa Aí ficaria tipo L, G, B, T, T, T, -Q, Q, I, A, A, P E realmente, é tipo uma sopa de letras Mas você deve estar se perguntando Como é que raios isso se tornou isso tudo? A sigla LGBT, ela vem mudando pela necessidade. Necessidade de quem? O movimento LGBT em si se tornou um movimento sobre pessoas que são discriminadas por não fazerem parte do padrão hétero diádico. E eu sei que eu vou estar falando algumas palavras meio que vocês talvez não conheçam, eu vou deixar um glossáriozinho ali. Então, existem pessoas que não são representadas por nenhuma dessas quatro letras, mas mesmo assim, isso não quer dizer que elas não fazem parte do movimento, pois elas também são discriminadas pela sua orientação sexual, pelo seu gênero ou por uma condição corporal biológica, no caso dos intersexuais. Ah, mas não pode! Já tá consolidada essa sigla! Quem vocês pensam que são para poder falar uma coisa dessas e mudar a sigla inteira? Na verdade, quem fala isso tá meio desinformado, porque LGBT não era LGBT antes, né? Você tá ligado. Antigamente, a sigla era GLS, mas houve a necessidade de se mudar essa sigla justamente porque ela era exclusão, exclusionária? Exclusionista? Porque ela excluía alguns outros grupos. Basicamente GLS significa gays, lésbicas e simpatizantes, ou seja... Falava sobre homossexuais e nada mais, porque simpatizantes eram apenas pessoas que apoiavam a causa dos gays e das lésbicas. As pessoas trans não estavam sendo representadas e não fazia muito sentido estar representando simpatizantes quando eles realmente não eram motivo do... do movimento. Então a sigla se tornou LGBT. L vem de lésbicas e foi colocado primeiro para dar atenção ao fato de que mesmo dentro do movimento ainda existia machismo. Então os homens eles recebiam um privilégio. Então foi colocado lésbicas antes dos gays, justamente para dar esse foco na visibilidade lésbica. Então vem lésbicas, gays, os bissexuais, finalmente foram colocados lá e os transexuais. Hoje essa é a sigla que é mais aceita pelo mundo, é a sigla que é reconhecida pela ONU, mas mesmo assim já estão desenvolvendo essa sigla aí. Então hoje você consegue encontrar pessoas usando aquela sigla que eu falei lá no começo, com algumas letras significando mais de uma palavra só. Então vamos por partes. Oi, vamos, vamos, vamos, vamos. LGBTQIAP L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transexuais, transgêneros e travestis. Transsexuais e transgêneros são palavras que podem ter conotações meio similares, entretanto o travesti é uma identidade específica. Q de queer, sendo queer um termo que basicamente significa que a pessoa ela não é o padrão cisgênero, é hétero, diádico. E também para questioning, que para português seria questionando-se. Apesar é de que algumas pessoas traduzem como curioso, e eu acho que não tem nada a ver. Porque, tipo, se falar curioso para mim, eu imagino alguém, tipo, esbilhotando, não sei o que lá. Ai, tô curioso. Para mim não faz muito sentido isso. Então, é uma pessoa que está se questionando, está questionando ainda a sua própria orientação, o seu próprio gênero. E ela ainda não assume nenhum termo pra ela A é para assexuais Que são pessoas que não sentem atração sexual Caso você tá aqui no meu canal há um tempinho Você já deve saber disso E eu tenho vários vídeos sobre a sexualidade, por exemplo E P de pansexuais Que são pessoas que sentem atração por outras pessoas Independentemente de gênero Então não importa se é uma, um homem, uma mulher Se é uma pessoa que fora desse padrão binário de gênero que importa realmente a pessoa, não o seu gênero. Vamos Na verdade, você vai encontrar até ainda mais variações nessa sigla. Colocando, por exemplo, um 2S, que seria Two Spirits, que é uma identidade de gênero que é cultural de tribos indígenas norte-americanas. Então, por isso você não vai ver essa sigla aqui, porque Norte-America. Mas também tem pessoas que, por exemplo, colocam o A também para significar além de assexuais, sexuais. Aliados, que seriam as pessoas que estão lá, apoiando o movimento. Mas eu, pessoalmente não vejo muito sentido em usar adicionar na sigla, visto que o movimento não é sobre eles. Cup tá legal! Todo mundo junto, legal, uhu Mas quem é que vai usar um treco desse tamanho? É, eu sei. Eu também não uso. É muito imprático você querer falar a sigla inteira o tempo todo. Mas é importante a gente não entrar naqueles discursos de ah, deveríamos simplesmente parar de ter letras e falar pessoas. Porque não é assim que funciona, né gente? Todas as letras são importantes porque todas as pessoas fazem parte do movimento e são discriminadas de alguma forma. Então a gente tem que falar sobre isso. Então uma forma prática de você se referir à sigla, de você embarcar todo mundo, é de você usar o um mais. Você deve ter visto também. Ou seja, eu pessoalmente uso LGBT, ou LGBTQ. Então o mais está aí para representar as outras siglas e também para dizer que você não precisa se encaixar especificamente com um termo desses que estão na sigla. Pra você fazer parte do movimento, você se reconhecendo quanto uma pessoa que é discriminada pela forma que você é Assim como os que estão em questioning Como por exemplo, o espectro sexual tem várias identidades lá dentro que não estão nessa sigla tão especificamente Mas o A tá lá representando, servindo como um termo guarda-chuva E é meio que isso que a, a sigla ela tá sendo Um termo guarda-chuva Caso você não saiba, termos guarda-chuva são um termo que representa vários outros termos ao mesmo tempo ah, e além disso, o termo queer, que tá na sigla, sozinho, ele já tem uma pegada meio desse tipo. Ele tem esse poder de representar tudo isso, porque ele se refere a basicamente qualquer pessoa que não faz parte do padrão cisgênero, hétero, diádico. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre essa palavra em específico depois, mas ela não é tão usada aqui no Brasil. Enfim. Eu acho que eu falei todos. Como eu disse, ainda com certeza você vai encontrar outras siglas com ainda mais coisas. Espero ter tirado suas dúvidas sobre esse tema. Eu entendo caso essas dúvidas existam, porque é realmente né, coisas recentes e que coisas que são novas para muita gente ainda, não são muito discutidas. Então é válido você... Então se você não entendeu algum desses termos, porque eu expliquei bem brevemente, não se sinta mal, mas procure-os entender, não vai falar de coisas que você nem tentou entender ainda. Eu ainda quero fazer vídeo visitando todas essas outras letras, não sei que se todas, todas, porque são muitas letras, mas pelo menos dando uma geral aí, não sei. Não sei, gente, calma, não vou prometer nada do que dá pouco botão me cobrando coisa que eu não, não sei. Tá. Mas se você tiver dúvidas, você pode me perguntar, deixa aí nos comentários. Talvez alguém responda, talvez eu faça um vídeo baseado nos seus comentários, porque isso acontece, gente. Alguns vídeos desse canal foram baseados porque fizeram um comentário sobre isso. Então, as comentários. Além disso, as minhas redes sociais é @apenascup em todas. Twitter, Instagram, Facebook, blá blá blá blá blá blá blá, tudo. Tudo, mesma coisa. Me siga no Instagram, por porque, porque eu posto foto diariamente, gente. Eu tô desde dezembro postando foto todos os dias. Você tá impressionado? Porque eu estou impressionadíssimo. Não sei o que eu tô fazendo. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Meu Deus, o que é isso? Não sei o que eu Tchau! Eu não tenho música pra final deste vídeo. Isso aqui Mesmo que não faça sentido